Você trabalha com design de interiores ou sonha em entrar para a área, mas sente uma série de inseguranças e dúvidas relacionadas ao assunto, desde a sua concepção até a entrega final do empreendimento do seu cliente? Pois bem, você estuda design de interiores, se dedica pra caramba e depois de formado você trabalha o seu marketing de todas as formas possíveis para começar a captar seus primeiros futuros clientes. E depois de um certo tempo, os clientes aparecem e você fecha o seu primeiro negócio. E agora eu te pergunto, você está preparado para executar todas as etapas do gerenciamento de um projeto de interiores? Desde a assinatura do contrato até a entrega do produto final? Você possui conhecimentos dos procedimentos necessários para que, de fato, você se torne um profissional do design de interiores? Procedimentos como primeiro contato com o cliente, como realizar o budget da obra e ainda como proceder para elaborar uma proposta comercial. Conhecer os itens importantes sobre contratação, formalização e início das atividades da obra. E a apresentação dos estudos e desenvolvimento do projeto, como as fases do executivo e orçamento da obra. Planejamento físico e financeiro, contratação de fornecedores, Acompanhamento das atividades e compra de materiais, finalização, a entrega e aceite da obra. Todos esses fatores, entre outros, que farão de você um profissional qualificado para a função. E o mais legal de tudo é que este conteúdo será gravado em tempo real. Ou seja, vamos ensinar tudo sobre gerenciamento de interiores em um exemplo real aplicado aqui neste apartamento. Eu e os nossos parceiros da Flow Arquitetura, comandada pelos arquitetos Eliana e Carlos Eduardo, vamos mostrar o passo a passo da realização completa deste trabalho, aplicando todas as etapas descritas anteriormente. Gostou, né? Então, então se você quer receber este conteúdo único e exclusivo que vai sanar de uma vez por todas as suas dúvidas sobre como administrar uma obra de interiores, então confira o conteúdo programático aula a aula aqui abaixo acessando as informações sobre o curso. E seja muito bem vindo ao nosso curso de Gerenciamento de Obra de Interiores. Te espero nas nossas aulas. Tchau, tchau!